Vamos lá o Bloco do Brasil, escrito alto é, Leia atentamente as instruções abaixo Tá certo, eu vou fez. ver é, Cadê o bloco de notas? O bloco de notas é, Número 1 um. É a redação Redação. O Banco do Brasil é um banco de mercado com espírito público. Esse contexto é um momento propício para refletir sobre um aspecto mais amplo e inesgotável do debate em torno da solidificação da cidadania brasileira. O papel de cada um na prevenção do espaço público, para situar a discussão oferecida no texto abaixo, deve ser usado para motivadores para a produção de uma redação, não os copie, ao contrário dos animais que não trabalham, pois a sua ação não é deliberada, o trabalho humano é uma ação transformadora da realidade, dirigida por finalidades conscientes, ademais a ação humana é coletiva e pautada na linguagem e pelo pensamento, tornando possível a formação do mundo cultural no esforço da manutenção da vida própria os homens passam a produzir os seus meios de os homens quê os homens passam a produzir os meios de sua própria existência intervindo e modificando e adaptando a natureza das suas necessidades sobre essas organizações a administração bancária é uma visão prática né? Eu amo a rua nós somos irmãos não somos não nós nós nós nós nós nós nós nos sentimos parecidos nós nós nós nos nós parecidos nós nas nas nas nas povoados. Porque. nós Soframos com a dor e com os desprazeres, a lei e a polícia. mas porque nos une, nivela a, a, a, gremia, a gremia, o amor da rua. E neste momento sentimos perturpar imperturbados culpável, o único que a própria vida resiste às idades e às épocas, tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo, o século passaram, deslizando e elevando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis, só persiste e fica, legados das gerações cada vez maior. O amor à rua. A rua nasce como o homem, o soluço e o espasmo. O suor humano agarra em seu calçamento. Cada casa se ergue e é feita com o suor exaustivo de muitos seres. barretos a alma encantadora das coisas. Quando viaja no exterior, o brasileiro procura cidades com espaços públicos bem estruturados, onde se caminhe por ruas e corredores, e calçadas muito bem mantidas em seus usos diversificados. A cidade da segregação e isolamento é ausência de serviços públicos e da circulação sem via. Está na cidade e não corresponde mais ao sonho contemporâneo. Magalhães, Reflexão sobre o Espírito Público da Arquitetura Contemporânea A leitura dos textos acima, evidencia que não cabe apenas um setor, mas todo o cidadão brasileiro resguardar o espaço público para a própria reafirmação da sua civilidade. <coughs> Considerando as, as reflexões, elabore um, um texto dissertativo argumentativo Abordando o seguinte tema Preservação do espaço público Compromisso do cidadão com a sua cidade No desenvolvimento do tema O candidato deverá demonstrar o domínio da escrita padrão Manter a abordagem dos limites propostos, Redigir o texto de modo dissertativo argumentativo Não serão aceitos textos narrativos nem poemas Demonstrar a capacidade da seleção, organização em relação do argumento Dos fatos, das opiniões e e defender o seu ponto de vista. A apresentação da redação, o texto terá de 25 a 30 linhas, mantendo seu limite e espaço para a redação. O texto definitivo deverá ser passado para a página da redação, da folha do rascunho, que não será considerado, com, Em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada pelo material transparente. A redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal está ali o rascunho Conhecimento básico, língua portuguesa. Cartilha para orientar o consumidor. Lançada pelo Ciro do Rio de Janeiro e pelo CLD do Rio de Janeiro, a parceria com o Procon do Rio de Janeiro. Guia e destaca os principais pontos do Código da de Defesa do Consumidor. Selecionar a partir das dúvidas e aclimações dos comuns recebidas pelas lojas de suas entidades. O Sindicato de Logistas do Comércio do Rio de Janeiro. Sindiloges, Clube de Diretores de do Rio de Janeiro lançaram ontem uma cartilha para orientar os lojistas e consumidores sobre os seus direitos e deveres, com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações do consumidor. A cartilha tem o um apoio da Secretaria Estadual da Proteção da Defesa do Consumidor, o CEPRECON e o PROCON. Batizada de boas-vindas e boas-compras guiadas na prática dos direitos de deveres do e consumidores publicada para destacar os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, o CDC seleciona a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelos sindicatos sindologistas do CDR Rio de Janeiro, como também o PROCON do Rio de Janeiro. A partir da conscientização dos consumidores e lojistas sobre os direitos e deveres que contribuem para o crescimento sustentável das empresas, termo como base ética a qualidade de produtos e de boa prestação de serviços do consumidor, explicou o presidente do de Logista do Rio de Janeiro, CDL do Rio, Raul do Gonçalves. O Gonçalves destacou que as suas entidades estão comprometidas em promover mudanças que proporcionam o um avanço e e relações do consumidor além de desenvolvimento do varejo carioca o consumidor é nosso foco é importante informá-lo dos seus direitos disse o empresário ressaltando o que conhece bem o CDC que é vital só para os lojistas mas também para os seus fornecedores a comparação do título da reportagem com o contexto que integrando permite afirmar que o texto provocando as dúvidas dos leitores e contém muitas siglas desconhecidas. O texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. O, texto, o título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. O e título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. O título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha do, de orientação. Vamos lá... Lê, lê, lê. É, a comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que eu... o <coughs> lançada a cartilha para orientar o consumidor. O sindicato a logística... O texto pode provocar dúvidas aos leitores, como tem muitas siglas desconhecidas. Ah, não... O texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. É, pode ser. <risos> Carteira para. É. C. O título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa. <risos> uhum. Não. É B, B, B, B, B, B, B. B mais. Maiúsculo. 2 um. traço. Uhum. Hum, dois. a matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos que dados são esses as queixas aos consumidores diante a má qualidade de atendimento aos lojistas as desculpas dos lojistas diante a grande quantidade de reclamação dos consumidores as queixas e dificuldades declaradas tanto pelos compradores compradores o índice elevado de prejuízo aos varejistas diante a falta do pagamento dos consumidores a pesquisa por, feita por especialistas técnico, assim que fez. Hum, hum, hum. É. Obrigado, se eu prometi, é promover. Hum, Bota aí, bota aí. É. 3, 3, bota 3. Hum. É. é. é. É importante informá-lo aos seus direitos. É, Emprega-se ao verbo informar, seguido pelo pronome oblíquo. É, entretanto, o redator poderia ter optado por empregar em vez do ló o pronome lê. A frase é soltante, mantendo-se do mesmo sentido. Respeitando-se, a norma padrão seria: É importante informá-lo que. Em, em, é importante informar sobre seus direitos. É importante lhe informar a respeito dos seus direitos. É importante informar lhe os seus direitos. É importante informar lhe informe informe os seus direitos. Ah, de, de, de, de, de. Uhum, uhum, uhum. Na última frase do texto É transcrita a, a, a opinião do empresário Para quem o conhece bem no CDC É vital não só para os lojistas Mas também para os seus fornecedores Considerando-se o conteúdo nessa opinião é, Que outras estruturas frasal Poderiam representá-la Conhece bem o CDC, é vital tanto para os lojistas quanto para os seus fornecedores. Considerando o conteúdo dessa opinião, na última frase do texto é transcrita a opinião de um empresário. Para quem conhece bem o CDC, é vital não só para o lojista, mas também para os seus fornecedores. Considerando-se o, considerando o conteúdo dessa opinião, em outra estrutura frasal poderia representá-la conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas quanto para os seus fornecedores conhecer bem o CDC é vital em especial para os lojistas assim como para os seus fornecedores conhecer bem o CDC é vital nem tanto para os lojistas <risos> Conhecer bem o CDC é vital, inclusive para os lojistas, sem falar dos seus fornecedores Conhecer o, o CDC é vital, tanto para os lojistas, bem como para os seus fornecedores É boto o é. Vamos ver como é que ficou lá Vamos ver que tá... É. Tem, gavaritation, gavaritation conhecimentos básicos, escuto eu acho que é esse mesmo. deixa eu ver. 1, é. É. é, Bora lá. 1 hum. é, Errado. 2 errado Eita droga O 3 é certo Aí foi bom E o 4A ah, errado e, droga. De três, de quatro é <risos> Que droga É pra ficar aí Qual vai De 3 De 4 é 61 Que droga É isso essa caixa Essa carta dela